A paz do Senhor, meu irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês já estarem aqui na nossa aula de hoje, a lição número 3. Nós vamos aqui, iniciando essa lição maravilhosa, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste, ok? Então, nós vamos ver aqui nosso texto áudio, Salmo 104, versículo 30. Diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da Terra. A verdade é aplicada: diz o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Temos três objetivos, apresentar a participação do Espírito Santo, falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento e expor a presença do Espírito no ministério de Jesus. Nosso texto referência, em Gênesis 1, versículo 2, verso 31, 3, Ezequiel 2, 2, em Mateus 4.1. Por favor, você lê aí, que eu já vou para nossa introdução. Então, aqui diz que o Espírito Santo, antes do evento do dia de Pentecoste, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo ungindo-o, dirigindo-o ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e rejeição, é o mesmo Espírito que está conosco. Então nós vamos ver o Espírito Santo é, agindo desde o Antigo Testamento de uma forma bem ampla, tá? Não apresentado como pessoa para nós ainda, mas atuante. É, nós temos três subtópicos no primeiro ponto, que é o Espírito Santo na criação. O primeiro subtópico, a ação do Espírito Santo na criação. O Espírito se movia sobre a face das águas, o Espírito e o seu poder criador é sustentador. É, precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na Terra ocorre muito antes do dia de Pentecoste, relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Conforme observado no livro de Gênesis, presenciamos a palavra Espírito sendo mencionado pela primeira vez, Ok. É, vamos lá, então. Conectando o texto de Hebreus 11, 3 com Gênesis 1 e 2, verifica-se, então, a obra do Espírito de Deus também na criação do universo. Ele se movia sobre a face das águas. É, pela palavra do Senhor foram feitos os seus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. É, pelo seu Espírito ornou os seus. Então, quando você lê, né, é, quando lemos esse texto é, na Palavra de Deus, tá, é incontestável né, é perceber, tá, que o Espírito Santo, é, ele também é agente da criação. No período da criação, o Espírito Santo já está presente, já está agindo. tá? Lembra da lição anterior que eu disse? Que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, tá? nada mais está dizendo que o Espírito Santo se manifestou. Porque ele sempre esteve presente. tá? Uma das questões que você deve sempre se lembrar de se lembrar é que... É, o Espírito Santo é Deus e como Deus tem o atributo tá? da onipresença. Ou seja, é impossível você, tá? é, qualquer pessoa, né? tirar tá? a presença do Espírito Santo em algum momento, tá? de algum lugar. É impossível. É Deus onipresente. Ok? Então... É, já está presente na criação quando o Espírito se movia sobre a face das águas. O disse que quando se emite a palavra, tá, é, o Espírito trabalha em conjunto. Praticamente são sinônimos. Nesse texto, né? Palavra e Espírito aqui são bem juntos, tá? Né? Estão bem interligados. É isso importante entender. Porque Deus fala, a palavra é falada e Cristo é a palavra. Só que essa palavra falada, ela vai agir, vai trazer a existência mediante a ação do Espírito Santo, ok? O Espírito se movia sobre a face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a terra é se informe e vazia nos fazendo entender que a criação estava inacabada e desordenada. E os versículos subsequentes nos fazem saber que mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? É muito bonito essa, esse texto, porque a palavra movia, tá? no hebraico, Howcuff, né? É, significa pairar, tá? é, Como uma ave no ninho para estar pronta para chocar, para incubar, né? Então uma galinha, né? Quando ela fica em cima dos ovos, tá? Ou uma águia qualquer ave, tá? Fica em cima dos ovos. É uma expressão, né? é, Maternal, uma expressão de é, carinho, né? E, Fazendo que o ambiente fique propício para a transformação. ok? Porque aquele ovo, se você pegar qualquer ovo, você já sabe disso: se você quebrar, é uma gema e é a clara informe. Mas quando a ave está pairando, num tempo determinado, ela proporciona uma temperatura ideal. Tá? Então, aquele ovo, que aquela clara é a gema, entra em processo de transformação e vem à tona, a existência do pintinho. Tá? Então, a semelhança, o Espírito Santo está pairando sobre a criação, tá? sobre as águas, para trazer à tona, tá? para a existência, aquilo que ainda não existia, tá? É, o Espírito e o seu poder criador e sustentador. A certeza dessa atuação do Espírito no Antigo Testamento também é atestada ao Lermos, o Salmo 104, versículo 30, que indica que o ato da criação foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo da criação, do Espírito Santo durante esse processo. Então, o texto diz, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Você se lembra que Deus fala, Ele emite a palavra? Aquela palavra, quando sai, conectada com o Espírito Santo, ele chama a existência que não existe. Tá? Então, Deus envia o seu Espírito né? e tudo é criado. É tá? interessante, né? é só que, na verdade, nós vemos aqui a trindade agindo de uma forma bem congruente. É, o Espírito de Deus né, me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Veja, aqui nós vemos o Espírito e seu poder criador e sustentador. O apóstolo Pedro faz menção a ele como Deus em Atos 5. Tá? Por que mentiste a Deus? né? Em Hebreus, 9,14, o autor fala acerca do Espírito Santo como Espírito Eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. tá? Então, sempre é, aparece o Espírito Santo, não falando com uma pessoa a princípio, tá? Mas com a ação de Deus, né? Porque ele é Deus, ok? Só que não se é apresentado no Antigo Testamento com a pessoa diferente da pessoa do pai, da pessoa do filho, tá? O Espírito Santo é, é o Espírito que incapacita o homem, A ação do Espírito na vida dos artesãos, na vida dos profetas e na vida dos reis de Israel. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades como reis, artífices, sacerdotes, ou artífices, né? Sacerdotes, profetas e juízes. O Espírito oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. Tá? Veja, sempre né nós vemos o Espírito Santo associado a esta função a função capacitadora tá o Espírito Santo ele nos dá tá, habilidades capacidades para que nós possamos agir né bem de uma forma bem preparada na sua obra tá é, qualquer um de nós que vai é, ter uma profissão nós vamos preocupar com as habilidades referentes a essa profissão. Então, o Espírito Santo, tá quando ele nos unge para o serviço, ele nos capacita para esse serviço, para essa área, tá? Independente de qual área seja, tá, ele pode nos capacitar em qualquer área. É, na vida dos artesãos, veja, o Senhor, por mediação do seu Espírito, né? É, inspirou dois homens, Bezaleel que é da tribo de Judá, e Auliave, que é da tribo de Idã, para realizarem a confecção de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés. O Espírito Santo, o Espírito também capacitou os capacitou para poderem realizar toda a obra de mestre, ensinando aos outros as suas habilidades. Ok? Veja, é Bezaleel e Aholiabe eles vão trabalhar ornamentando, tá, cuidando da parte da beleza do templo ou do aliás é, da tenda nesse momento aqui em Êxodo tá? Então, é, quando estão na ornamentação da tenda, né, para deixarem bem bonita. Vão fazer confeções debordados vão fazer utensílios, tá? Olha, é Deus, aqui eu quero que fique bem claro para você, que Deus nos capacita em qualquer área referente à sua obra. Mesmo na né, ornamentação da igreja, tá? Aquelas irmãs, aqueles irmãos que trabalham na área da limpeza, que fazem toda a parte ornamental da casa do Senhor, tem um ministério, tá? E, e é muito bonito quando a pessoa tem um ministério, porque faz isso com dedicação, tá? Então, ter a unção do Espírito Santo não é só unção para pregar, para ser pastor ou missionário, não. A unção também está para aqueles que cuidam da parte material da obra do Senhor. A ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Convém destacar que um profeta agia como um porta-voz Pois transmitia a mensagem que ele recebia de Deus para o povo. Assim, quando o profeta fala pelo Espírito, é como se Deus estivesse falando. É muito claro isso, tá? Deus está falando mediante aquela pessoa. Né? Profeta é aquele que fala em lugar de, ok? No hebraico, né? Profeta, aquele que fala em lugar de. Pedro disse que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falar em nome do Senhor, né? Então, todos os profetas também têm essa unção do Espírito para serem porta-voz. É a ação do Espírito Santo na vida de Israel, ou dos reis de Israel, né? a Bíblia construiu uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito Santo na vida dos dois primeiros reis de Israel. Primeiro, Vamos ver aqui em 1 Samuel 10, versículo 6. Somos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, fazendo dele um novo homem. Tá? Então, se Deus chama para o ministério, Deus unge também a pessoa, lhe capacitando tá? para a realização desse ministério. Só que isso não é garantia tá? de sucesso se a pessoa tá? não valorizar essa presença do Espírito na sua vida. Então, movete tá? Né? Se não se valoriza a presença do Espírito Santo, tá? Isso não vai dar certo. É... Aí nós vemos também outro rei na história que teve a companhia do Espírito Santo, que foi Davi, tá? É... Fazendo nos ver que a graça está disponível ao alcance de todos, ok? Veja, Saul, ele teve o Espírito Santo, não valorizou, não obedeceu, não agiu conforme a presença do Espírito Santo na sua vida, tá? Acabou sendo rejeitado por Deus. É por não reconhecer, né, que ele tinha falhado, ele não assume sua falha e sempre joga a culpa nos outros. Já Davi Tá? Ele falha também, só que ele assume a responsabilidade dos resultados das suas ações tá? pecaminosas. Então, isso faz de Davi alguém que vai além, tá? Porque Deus sabe que a gente erra, Deus quer que a gente reconheça, tá? Deus quer que nós é, nos humilhemos é, prontamente, ok? O Espírito Santo nos Evangelhos. Israel, antes, é função do Espírito, o Espírito Santo estava sobre Cristo, e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na igreja. O tempo anterior à descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual. Tá? Lamentavelmente, né, o povo estava frio, é um período de inter, é, interbíblico, né, que é muito difícil. Então vou passar por um tempo de desvio espiritual e também os condutores espirituais não estavam comprometidos com as verdades sagradas. É, diz o texto, eu, são condutores cegos. Ora, se um cego via outro cego, ambos cairão na cova. Então Jesus ele está dizendo, tá? Que essas pessoas, né, é, tanto os guias espirituais quanto o povo estão cegos, ou seja, é, não vão jogar a culpa na liderança porque eu estou cego, eu estou cego né, é, porque eu escolhi isso, nesse caso espiritual falando, né? eu escolhi ficar cego por algo que eu estou escolhendo fazer todo dia, é, investir tempo em algo tá que não é a minha vida espiritual. Tem os líderes cegos, condutores cegos? Tem. Eles têm sua parcela de responsabilidade? Tem. Mas também os liderados têm sua parcela de culpa, tá? sua parcela de contribuição para que esse está, esse Estado esteja existindo. Então é quando... Jesus está colocando aqui um guia que guia outros, um cego que guia outro cego, está dizendo cada um é responsável, tá? Então, eu tenho a Bíblia, eu tenho a escola bíblica para estudar, então vou procurar conhecimento, tá? Não é só jogar a culpa na liderança, tá? Eu estou dizendo, não estou querendo sentar das responsabilidades de liderança, eles têm responsabilidade, mas cada um de nós tam membros também temos, na Bíblia, vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui o um estado espiritual do mundo, né, as referências de, de Israel são as piores possíveis, viviam mergulhados em uma, uma frieza espiritual que os fazia viver afastados totalmente do Criador. Veja, Gálatas é, Galatas 4, 4, diz que Jesus se manifestou, né, ele veio na plenitude dos tempos. Então, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. O que que está dizendo o texto? Deus sabia, tá? Deus sabia que esse estado, esse momento, nesse período, Israel estaria passando por aquela situação, tá? Que frieza espiritual. É, e aí Deus envia Cristo nesse momento. O que que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que Deus sabe agir no tempo certo. Tá? Quem sabe Deus não escolheu você, neste momento, nesse período, nesta geração, para você tá? ser alguém que vai fazer a diferença no teu meio. Tá? Isso, isso que eu quero perceba que Jesus se manifesta num período preciso para a manifestação do ministério dele. Assim como você está aí, tá? para que você também segue o canal de Deus. O Espírito Santo sabe sobre Cristo. O profeta Isaías havia profetizado que o Messias seria revestido do Espírito do Senhor, e que este mesmo Espírito repousaria definitivamente sobre o rebento do tronco de Jessé Essa profecia cumpriu no nascimento de Jesus, pois de acordo com Mateus 1, 18, Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. Então, o que isso aí é profetisa, tá? Acontece literalmente, né? O, o Espírito Santo vem sobre Maria, tá? E Maria concebe, né? Através, né? Desse milagre que o Espírito Santo faz na sua vida. O Espírito Santo estava sobre Cristo. Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, como o Lucas 2:40. Então, Jesus como ser humano, tá? Ele procura se fortalecer. É importante que nós entendamos isso. a humanidade de Jesus, 100% homem, ele procura crescer na graça, no conhecimento, se fortalecer sendo cheio do Espírito Santo cheio de sabedoria. Assim também na hora do batismo, em águas, vemos a manifestação do Espírito em forma de pomba sobre ele. Então, desce o Espírito Santo, manifesta sua presença em uma forma corpórea, como de pomba, tá? e é, falado por Deus, este é meu filho amado, nele me comprasse. O Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto, e esteve com ele em todo o seu ministério público. Interessante isso, né? Porque a Bíblia diz que batizado Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus, levou Jesus até o deserto. É, era necessário, tá? Assim como Adão e Eva tiveram que ter decisões em quem acreditar, em quem crer, Jesus também precisa manifestar essa sua decisão, tá? E essa decisão vai ser lá no deserto. E Atos versículo 38, fala que Jesus curava, né? Libertava pela ação do Espírito Santo na sua vida. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, apresenta que aquelas 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus e quando estavam reunidos no cenáculo, a promessa feita pelo mestre foi literalmente cumprida. O Espírito Santo desceu sobre eles. Tá? É, então, nós vemos que o Espírito Santo manifesta, naquele momento, sobre os 120 irmãos, tá? eles né, manifestando a sua promessa e né, lhes revestindo para cumprir a sua tarefa na obra. Meus amados, que o cheios do Espírito Santo, como os crentes no dia do Pentecoste. É né, o nosso desejo tá, que cada um dos irmãos, mediante conhecimento da palavra e a oração, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós hoje apresentamos a participação do Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento e expomos a presença do Espírito no Ministério de Jesus. Meus amados, Deus vos abençoe. Tá? Muito obrigado é, por estarem aí. Deixei que vocês tenham uma excelente escola bíblica dominical. Paz do Senhor.